A UFSM realizou a primeira chamada oral do SISU de 2023 nos dias 15 e 16 de março. Ao todo, foram ofertadas 2.017 vagas em todos os cursos de graduação. A chamada oral é uma estratégia para preencher as vagas que restaram do processo regular. Nós estamos correndo com o processo de uma forma muito tranquila. A primeira fase, foi a chamada regular, nós complementamos aí aproximadamente 41% das vagas e agora nós temos um percurso muito grande para fazer. Nesse processo todo a gente busca aí atingir aproximadamente mais de 90% do preenchimento das vagas com essa primeira chamada da lista de espera. Os candidatos foram recepcionados no centro de convenções e por lá eles não escondiam a expectativa pela tão sonhada vaga na federal. Eu quero medicina, a expectativa tá mais ou menos, porque meus pais com a positividade deles me fizeram vir aqui então, eu tô aqui, no aguardo, vai que aconteça. Eu também tô tentando medicina, né? Tô tentando manter a positividade, sim, como ela disse, FC ser é meu sonho de qualquer um. Então, é vir, toda chamada se tiver outro, vir de novo, né? Nesse momento, o apoio da família é fundamental. Nós viemos lá na cidade de Alegrete, né? E o meu filho fez o Enem para Medicina, então como ele não conseguiu entrar agora na, na chamada normal, ele foi chamado para foi chamado para chamada oral, né? E nós estamos muito felizes e muito confiantes que se Deus quiser ele vai conseguir uma vaga para começar a cursar o curso já na segunda-feira, né? E para quem garantiu a vaga, agora é hora de comemorar. Eu aguardei, eu persisti, eu acreditei e, enfim, eu espero que dê tudo certo, né, porque ainda falta mais uma etapinha, que é a etapa do e-mail. E as minhas expectativas para agora é que eu agregue mais conhecimento, que eu consiga me adequar à minha área e, assim, evoluir. Para aqueles que ainda seguem na fila espera de uma vaga, a segunda chamada oral está prevista para o dia 22 de março.